Here it comes. Boom Shakalaka! Mais um vídeo começando aqui no Boom chakalaka eu sou o Vavo, e no embalo do vídeo de Joel Embiid, que saiu na segunda-feira, eu decidi fazer mais um vídeo de performance recente. Na noite dessa quinta-feira, o Royce New ala do Brooklyn Nets, matou dois coelhos com uma cajadada. dada. Não só ele fez o Game Winner a sexta da vitória em cima do Portland Trail Blazers, como também naquele mesmo instante ele completou o primeiro triplo-duplo de sua carreira. Mas afinal, quem é Royce O'Neal? Do que ele se alimenta? Onde ele vive? Quem acompanha a NBA mais de perto vai saber que ele é um jogador não-draftado que nas últimas cinco temporadas foi um bom role player no time do Utah Jazz, sendo titular indiscutível nas últimas três temporadas. Nessa última off-season, o Ala de 29 anos foi trocado do Utah Jazz para o Brooklyn Nets por uma escolha de primeira rodada no draft, e nos 16 jogos dos Nets na temporada, o O'Neal foi titular em todos eles, com uma média de 35,6 minutos por jogo, atrás apenas de Kevin Durant e Kerry Irving, quando disponível. O vídeo de hoje é o quarto da série de Triple Doubles Improváveis, que já conta com vídeos de Ben Uzzow, de Chuck Hayes e de Austin Reeves. Mas afinal, por que o Triple Double de Royce O'Neal é tão improvável? Nas suas cinco temporadas em Utah, Royce O'Neal teve médias de 6,2 pontos, 4,8 rebotes e 2,1 assistências, tendo como melhores marcas 7,4 pontos em 21-22, 6,8 rebotes em 20-21 e 2,5 assistências três vezes. Nunca me pareceu um jogador que fosse conseguir um triple-double algum dia. Em Brooklyn, nas 15 partidas até então, as médias eram de 9,8 pontos, recorde na carreira, 4,5 rebotes e 3,9 assistências. Mais uma vez. Parecia ser um jogador que não conseguiria um triple-double durante a temporada. Mas ele conseguiu e de um jeito heróico. Royce O'Neal chegou à última posse de bola do jogo com 9 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. Qual seria o único jeito de ele completar um triple-double, conseguindo ponto e rebote na última jogada? E não é que ele conseguiu? Vamos aos lances de Royce O'Neal no jogo. No primeiro ataque do jogo, Anthony Simons errou o floater e O'Neal pegou seu primeiro rebote. Ele mesmo puxou o contra-ataque e abriu para Joe Harris acertar o arremesso de três pontos. Primeira assistência para ele. O segundo rebote veio após arremesso desperdiçado por Jeremy Grant. O'Neal puxou o contra-ataque sozinho e finalizou com a mão esquerda para os dois primeiros pontos. Mais um rebote após erro de Yusuf Nurkic e longo passe para Nick Claxton pegar no ar e fazer a cesta. Duas assistências. Agora Jeremy Grant é o midranger e quatro rebotes para Royce O'Neill. Simmons para Harris, para O'Neal e de volta para a sexta de 3 de Joe Harris, terceira assistência no jogo. Mais uma assistência, agora para Ben Simmons finalizar com um belo Eurostep. É a quarta. Perry Mills rouba de Shadow Sharp e passa para Royce O'Neill fazer a bandeja mais uma vez com a mão esquerda. Quatro pontos. Pick and Roll clássico Joe O'Neill para Nick Claxton para a quinta assistência do ala de Brooklyn. No ataque seguinte, mais uma vez de O'Neal para Claxton, que faz a sexta fácil. Seis assistências. Dessa vez, O'Neal cobra o fundo bola para Kevin Durant, que acerta mesmo desequilibrado. Sete assistências. E mais um fundo bola, agora uma ponte aérea para Ben Simmons. Oitava assistência de Royce O'Neal. Anthony Simons de três. Quinto rebote de O'Neal no jogo. Ben Simmons na transição para a primeira cesta de três de O'Neal no jogo, sete pontos para ele. Watanabe para Curry, para O'Neal, ele parte para a cesta e chega aos nove pontos. Números de Royce O'Neal até o intervalo, 9 pontos, cinco rebotes e oito assistências. Essas oito assistências já igualavam a melhor marca da carreira dele. Aí talvez já dava para imaginar que ele fosse conseguir um triple double. Vamos para o segundo tempo. Os sexto e sétimo rebotes não tinham imagens disponíveis, então vamos para a nona assistência de Royce O'Neal no arremesso do corner de Watanabe. Na sequência, uma jogada muito parecida à anterior, com o um arremesso de Yuta Watanabe exatamente do mesmo lugar. Décima assistência. E também já vimos uma igual a essa antes, pick and roll com Nick Claxton. 11 assistências. Lillard erra a bandeja e O'Neal pega o oitavo rebote. Falta pouco para o Triple Double. O nono rebote veio num lance livre desperdiçado por Yusuf Nurkic. E então chegamos à última posse de bola. O jogo estava empatado em 107 a 107 e Brooklyn tinha 6.5 segundos no cronômetro para tentar fazer a sexta da vitória. O único jeito de O'Neal completar o seu Triple Double seria pegando um rebote e fazendo pelo menos um ponto nessa última jogada. E não é que o cara foi capaz de fazer isso? Após a saída de bola do próprio O'Neal na lateral, Kevin Durant partiu para cima de Jeremy Grant, fez o arremesso e o veio voando para pegar o rebote e fazer a cesta. Não só ele pegava o décimo rebote no jogo, como também chegava a 11 pontos, conseguindo o improvável triple-double. Que sexta do Royce O'Neal, que permitiu que ele fosse eternizado aqui no Bunchakalaka como dono de um dos triple-doubles mais improváveis da história da NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo, mais uma vez. Quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tem o um botão de se inscrever aqui embaixo. Eu ainda tem uma meta de chegar a 100 mil em algum momento dessa vida. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.